Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Uh, eu tô com uma dor no estômago e daí eu vi na internet que eu precisava tomar um medicamento chamado amaprazol, tem aí? Uh, mas o que que tu tá sentindo? Ai, ah, é uma queimação bem aqui, ó, no uh -huh. estômago. Sente mais alguma coisa? Um pouco inchada também uhum. O que que tu comeu? Ah, ontem da noite eu comi bastante pizza hum, Tá É que provavelmente é isso é Foi por causa do excesso de, de pizza, né? Uhum. De muita comida, assim uh, O que eu posso te indicar é um antiácido Que vai resolver isso que tu tá sentindo Mas é a mesma coisa que o meu prazol, Porque na internet dizia que era o meaprazol Não, não O mais indicado nessa situação realmente é o um antiácido uhum. vou pegar ele pra ti Tu pode tomar uma colher de sobremesa agora, que já vai aliviar o que tu tá sentindo. Daí só tomando só essa já tá bom? Já vou ficar melhor? Se tu não melhorar com essa dose, tu pode tomar uma colher de sobremesa antes das refeições tá. por até duas semanas. Se nesse período não melhorar, daí sim tem que procurar o um médico, tá, tá bom? Obrigada. Outra coisa. Uh, eu procure evitar alimentos muito gordurosos e, pe e pesados tá. assim, em grande quantidade Porque pode ser que tenha sido isso que desencadeou o que você está sentindo tá. tá, obrigada De nada, tchau, tchau.